Aumentando o seu conhecimento queria mostrar para vocês como ligar o motor do limpador de para-brisa da linha Ford com o relé temporizador então vamos lá partimos aqui do nosso positivo da bateria ou terminal 30 e levamos aqui no nosso computador da linha Fiat então essa parte central superior que vale ao 30 já que não tem numeração pela norma DIN Aqui temos, então, uma chave da linha Ford e também Volkswagen, a parte da platina. Então, beleza. Partimos aqui do Borne X, que aqui que vale ao X. Então, pegamos o positivo aqui e alimentamos aqui o terceiro terminal, que é o positivo, parada automática. E alimentamos a chave aqui no que tanja o seu 54, então 54 passa a ser a alimentação da chave positiva, então vamos aqui alimentar o 54, no fio então aqui preto e roxo, 54, alimentamos a chave, agora podemos partir aqui do verde, primeira velocidade, equivale aqui ao 53 e verde, primeira velocidade, vamos até o verde do motor, que é o terminal 1, vamos aqui, partimos do vermelho 53B, E levamos para o segundo terminal aqui, vermelho com vermelho, verde com verde. Então vamos colocar ele aqui, perfeito. Temos aqui o relé original da linha Ford, né, o vermelho. Nós temos aqui os terminais 54, 31B, 31B2, 31B1 e 31. Vamos partir aqui do 31B1 com esse jumper e levar aqui no quarto terminal que é o negativo parada automática do motor e iremos levar aqui na chave, então na chave aqui nós temos aqui ó 31B1, fio marrom e branco e aí 31B1 com 31B1. Aqui nós temos esse outro fio marrom e amarelo, 31B2, pegaremos 31B2 e levamos aqui no relé, no 31B2, perfeito. O 54, que é a alimentação do relé temporizador, pegamos aqui e vamos levar aqui o nosso motor aqui, Neste fio, que no nosso caso, ele vai ser o verde. Preto-verde. Então, aqui, preto-verde. E, e o preto-verde, no nosso caso aqui, é 53 traço 2. 53 traço 2. Digamos aqui. Perfeito. Agora, vamos finalizar com os negativos. Vou colocar o negativo no motor. No nosso caso aqui é o quinto terminal, o negativo no relé, que seria então aqui no nosso caso o 31, a chave está desligada, vamos virar o motor que ao o contrário, acionar, beleza! Aqui, bacana! E aqui nascendo então tudo para baixo, temporizador. Repouso, vamos ligar o nosso computador, vamos lá, primeira, segunda, primeira, repouso, Para baixo. temporizador, agora o nosso relé vai contar o tempo, funcionando em paz e botando a parada automática, mais uma vez, beleza, Qualquer dúvida, deixe um comentário no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e obrigado!